Radialista, cantor e compositor José Bétio, mais conhecida como Zé Foi um famoso radialista e cantor sertanejo O qual é mais lembrado pelos seus admiradores Através das locuções matinais que fazia Através das emissoras em que trabalhou Sempre colocando no ar músicas sertanejas raiz Pelas suas frases engraçadas e seu jeito simples Zé Betio nasceu na fazenda do seu avô A 450 quilômetros da cidade de Promissão No interior de São Paulo Estudou apenas até o terceiro ano primário Pois precisava ajudar o pai na lavoura Desde criança, misturava-se aos irmãos e primos Para assistir aos bailes e cantorias das fazendas vizinhas Aos nove anos de idade, ganhou do pai uma sanfona de oito baixos Que aprendeu a tocar observando o irmão mais velho Sua família mudava-se constantemente Sendo que cidade de Lins Trabalhou como pasteleiro para ajudar nas despesas da casa Com vinte anos de idade se mudou para São Paulo Tendo trabalhado como sapateiro no bairro de Santana Ainda adolescente, formou com Antônio Moraes e Afonso, o trio Sertanejos Alegres, que durou pouco tempo. Zé Bétio percorreu o interior de São Paulo e Paraná tocando nos bailes, que naquela época eram comuns de acontecer em fazendas. Depois de algum tempo, alguns amigos do interior o levaram para tocar sanfona em um programa de calouros na Rádio Tupi, em São Paulo. Em seguida, formou Zé Bétio e seu conjunto, indo tocar na Rádio Cometa. Gravou seu primeiro disco em 1958 pela gravadora Chantecler, interpretando a rancheira o Martim Pescador, de Francisco Pracânico e Emílio Magaldio o Calango o Adivinhação, de sua autoria. No ano seguinte, gravou a polca o Começo de Festa, de sua autoria e a rancheira o Andradas, de Ted de Vieira. Em 1960, gravou de sua autoria a polca o Chegou o Sanfoneiro. Em 1964, gravou de sua autoria em Nino Silva, O Frevo ou Barulho da Lapa. A carreira de radialista iniciou quando, certo dia, se apresentava numa rádio de Guarulhos, e o locutor faltou e acabou lendo, ele mesmo, os anúncios. O sucesso foi imediato e, foi para a Rádio Cometa com um programa próprio, improvisando os textos dos anúncios com bom humor e voz anasalada e um sotaque Ítalo-Caipira. No início dos anos 1970, transferiu-se para a Rádio Record, onde em dois anos levou a emissora do 14º para o primeiro lugar de audiência, condição mantida durante muitos anos, atingindo um universo de cerca de 3 milhões de ouvintes, segundo boletins da própria emissora. Em 1984, transferiu-se para a Rádio Capital, fazendo dois programas, um de 5 horas às 7 horas da manhã e outro das 17 horas às 19 horas. Chegou a possuir o maior salário do rádio, renovando seu contrato no final dos anos 1980, por cerca de 2 milhões e 500 mil cruzados novos, 100 vezes o salário do presidente da república na época. Ídolo popular, em seus programas usava sempre o mesmo bordão inicial, onde dizia «Mãe, mãe, onde a senhora estiver receba o carinho do seu filho filhos, e hoje, oh, gente, eu estou indo embora. Mas amanhã bem cedinho, se Deus quiser», Estou de volta. Zé Bétio também ajudou a iniciar a carreira de artistas que se tornaram famosos, como na Rádio Record, onde lançou a dupla O Milionário e José Rico. Zé Bétio também ficou à frente da gravadora Chantecler ajudando a alavancar os cantores Chitãozinho e Chororó, se transformando em padrinho de Sandy Du Júnior. Durante os anos 1990, manteve no jornal Sertanejo a coluna um encontro com Zé Bétio, falando de lançamentos de discos, biografias de artistas e outros assuntos ligados ao mundo sertanejo. Em 1984, foi contratado pela Rádio Capital, e também teve rápida passagem pela Rádio Gazeta, de São Paulo. Poucos sabem, mas o histórico radialista foi também jogador de futebol. Foi em sua juventude, quando, morando na cidade de Lins, dividia seu tempo entre a profissão de sapateiro e as partidas do clube atlético linense. Zé Betio fazia do Cine Coliseu sua casa de shows com o bailão do Zé Betio, onde em todos os finais de semana recebia artistas e lotava com pessoas de todas as partes da cidade e do estado de São Paulo. Se dizia ele mesmo o sanfoneiro mais premiado do Brasil. Também era amante da natureza, sendo que gravava com o próprio gravador sapos e grilos cantando quando estava em uma de suas fazendais no interior de São Paulo. Depois colocava para tocar o som dos bichos em seu programa matinal, matando as saudades daqueles ouvintes que nasceram no interior em meio à natureza e que na atualidade já moravam em cidades mais movimentadas. Zé Bétio também mandava mel fresco, recém-feito, para os amigos, e sempre com o conselho. Toma mel com limão que é bom para a saúde. Dificilmente aparecia na televisão, só alguns discos bem antigos que guardavam fotos suas ainda novo. Era para criar um mistério, diz o amigo e também sanfoneiro fiovarante. Nos últimos anos de vida, curtia sua merecida aposentadoria em suas fazendas, nas cidades de Garça SP e de Rinópolis SP, onde organizava suas memórias para lançar um livro sobre a sua vida ou mais não chegou a finalizá-lo. No final de sua vida, Zebetio ficou mais tempo em sua casa no bairro da Cantareira na cidade de São Paulo, casa esta que havia comprado do empresário Chiquinho Scarpa nos anos 90, e onde acabou ir falecendo. Zebetio ia lançar um livro sobre sua história, mas não chegou a escrevê-lo.